A gente tem um problema grande e pronto. Então nós temos que buscar uma maneira para não sair de fazer um problema aqui. Como não sei, nós temos que buscar uma maneira para não sair de fazer um problema aqui. Passamos com dois, rende morto botar papiando o apetite. É um problema que me explicava. Seja, eu quero... Como é que você está fazendo? Eu estou ligando aqui. Eu estou ligando aqui. Eu estou ligando aqui. Eu estou ligando aqui. Eu não me pegava. Aí, é o que É Eu não 5 E aí, Sempre tem um problema, não? Tem solução! Brother, tem casos que me tem uma solução escura. Mas você de sol aqui da mal, a queda batendo! De mal, sol! Ah! Não pensa nunca nos. tira um cor, tira um, trago, tira um trago, bonaco, mas, é montante, placa não está botando muito um cobrão sé sé para eu uma o mas quando estamos me dar cana importa o sim pessoal, também banco, como é? Well, brother, mas nem meira problema que te está que tenho brother. se eu óbvio nós não mata não acaba. Nós óbvio que não você acaba. seguro brother, o guy, nothing salida brother. é mas o você não paga, pelo, tem uma Não diferença guy, não explica, wá. logo ali para não guy, se não. você não se sim? você não nunca não. guy. A gente está batendo para a Holanda para Ando, beana, goza, tira, by, bin, a renda. A gente A bomba quieta. A gente está E mesmo nos cara com oh, na nosso, brother, pa, nos, ebuele, nossa, A para nós mesmo brother. Especigai, a gente não brother. A nós. brother. space gente gay A brother. Para nós tirar um para jacks pack. O, Jack É, Jack não, não me Para de nome. Vá, De pouco, Braganos. Que tá com a tropa, brodo. Nossa, vou ler cair em buraco, tropé. De brain aqui. A bolbe bem vidia e Quando vem droga, temita que maleta Lá que que então, yeah. estou. Eu, você, eu, eu, que eu não a banda brother. Broad. Você de Broad? o Jackie? É Jackie! É um é sua? o brother, É o É o É o o o o aqui sua a mim te não mas como passar como é é porque que é a a tá aí a maneira não a que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 então, ruimita bisabo. Não aí a Marta não que muito, aí, banda, você tá no fresco, fresco, tá não, eu não, eu definitivamente não. Como que Não, a banda droga coisa de que não, a me é só. Vai Vai. Um sistema todo não. Se queira para nós mais. isso Não, não, não. Não? Eu não sei se você é um homem que é um Traîner gay pour avoir des jacks, pas pour me te kite, que me le connaisse ce soir. Si vous que il est comme ça, vous pas vous pas. Et que il est pas. Et tout pour ta gay. eu question, mis avoir le passe de elle importerrie. Botar la bi de joie a Mis ça qui me tassi son. Mis me nada de botassi, botar me eu brother. É? Não tem mama com tata, não sua, não de mama com tata, brother. Diga-me, vá. E sabe um bom, brother, nós não lançamos com mama com tata. Você conhece a Você você Ah, tu, o mano está, brother. Quando querer, é? se nós com o nosso mama que não agora que nós não muito mais, mama nós, beta nós, seca uma, raia quita se não só lá dentro na worky, não muito mais, brother. que me diz, carinho de mama com tata, mino tem é não, se me burri, nada se me nada brother. eu não foder, não foder, não é para te Tassos, mas nossa mãe, nossa bondadão, de tempo, mas de tempo, eu a televisão bom no brother, falando Tata. Mas mama, não aqui é Mas Tata, a pessoa é milionbiana, de Tata, brother. É homem, e não sabemos no brother. Mas que nós, mulheres, sempre estamos que a falha, e na o walk. Que tem que nos ocupar de um problema para nós, brother. Ah? Ei, nós vamos começar, não. nas Já esperamos decidir ler uma escolha bem, bem assim, palha, que essa questão é a que Ei, mas quer? Vamos explicar com vocês, brother. Você é muito brother. E estamos matando a pé, brother. Pessoal. Estamos Material guys. não material com as nossas é guys. Ah? quando moçano, de bom família, bolan tá, bom que tu tá, o o cai deu aí material, mas showa o que que não se não tem salida, o que e que me diga que para ir como é, como é você anda de Ah, Que coisa passa com Jesus? Nunca vou me rouar em Holanda, salve e E a demais não, a gangue sabe. Se tá mauz porque mesmo me tá, a gangue sabe, assim, e minha cara tá. O está a A vai Ok, não, Pera, ei, como que nós estamos assim? pai problema? Com problema. Mãe. Com mãe. Com nana. Quem? Com Mãe. não Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, Não é que... De... De... Sim, sí, pai. Será? <risos> ah, é uma camba! Sim, sí, pai. <risos> Ei, eh, pera. Tá bostando? Atrás sí, a sua costura? Sim, pai. Eu não sei se você está Eu se Eu não sei se você está aqui. Eu que sei se você está aqui. Eu não você Eu não sei se você você está aqui. Eu não sei se você está aqui. não sei se você o meu amigo, o meu a o meu amigo, o meu o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu amigo, o meu o o que espeta, espeta. Vai, Spita! Spita. Spita. Spita. Familiar, o... <laughs> Já acabou, Que comer em bairro, pichão, Como é que vem quer que é que você é que é que você que é que manda na O que é que você quer? O O que é que você quando O que é que você O que é O que é O que cai. Me você quer? me que O que é você é que que Me O que é vai, <risa> <tose> <tose> quando de a gente caiu dentro de por mim, se me quebrar, o como é que Quando a alma naquela quando a gente que está sendo por conaí, é que é? O dia como é que passa dentro? O dia é que só? Quando a alma naquele sangue a gente não deixa ninguém dentro só, as coisas não param aí dentro. A a mim quando me conhece, Jack Spar, mas mesmo quando me conhece O que é que é? Vai, ora vai a mãe mesmo não? sabe mesmo que digo na quantidade de um você Você sabe, eu de um patrão ou não? Mano, eu acho que eu aqui, mano. Eu vou fazer isso aqui, Mas bem como isso é, não para mim, brother, mas eu Eu que que eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, bem, eu bem, Não tem que briga, tem. Não tem que ter. Tempo, tempo não, mano. vai escolher amanhã. Vai escolher para? Vou para com Que base? Como Que base Não não é que caia Você vai Não, não não, não, não, não. Trouxe-te. Duxi, guaco. Acorda-me <risos> um e eu não de coque. Acorda-me um Tata, não está interessado a mim. Tem não tem nada que é uma grande ex. Guaco, duxi, No <risos> para estar, está com se eu vou dar o bike, eu vou. Eu o bike. o o bike. Eu o bike. Eu vou o bike. Eu vou dar o tá bike. Eu vou dar vou o dar o bike. Eu vou dar o bike. Eu vou dar que o Para material para Incrível! um é que o meu o o amor morri! Mãe Viva sem Mãe oh. <gresso> <coughs> <coughs> E Amo! Ei, eu prometi. Ei, Ei, tu, está botando em si? Magari está certo, está Ei, tu, agora não me dá por a volta que o homem está bom, mas o que está passando Preciso? Eu preciso, vou <coughs> ajudar-me! <coughs> papi, papia. Me dá de bando para o meu filho. Me dá de atrasar como os filhos no Jackspa. Ele que fica a cena e se, se cadê. Ainda não me manda para Então, a mim é será para como o borco. E, e, e tá botada mesmo essa ofertas de criança. Me dá de rir. Tá rindo isso aí, tá? Mira que vim, já na bate com atrás E a mim não vou imaginar a mim mesmo com um ano para entregar sua yupa o seu próprio para com os mundanos assim. Essa bainha é uma coisa que a novela. A e polícia? Você não tem nenhum que eu por Sim, a seguro, mata a João, por favor, não ajudar Quem? Ame? Panama, Dami? Eu me então, o meu trabalho é limpar a casa, até a em mundo ser franco com outro, me a de um rende no pa amigo, mas sem se não vem e tem um homem de banana de mira turcos que me castigo da bem durva botata com cheque espada e o que tinha uma desesperação da botava se gostando com o bom de engane assim, promete a bolha bem e bem. Se isso que se coração e tem de reza do deus que tendo o conselho do vídeo. João, bota uma eu vou como eu estou feliz com essa senhora, um mini Você E você sabe E eu não posso come por favor, porque a boca não tem duas vidas. dil. Dile. E E eu a ficar todas as coisas. E eu não posso comer. que eu maneira posso comer. E dentro E eu aqui batendo, não? Ah, bom. Dá-me, dá-me. Ei, amiga, como vai? Boa tua tá bai tem trabalho, batendo uma investigação. Vou essa hora me rega é a casa da papia, bom? Deu Tu Doi bom, não papia nada, não bom, mas é dáia me trabalho. Daqui, dáia de aiudar-me. Muita mira que não come essa a da Victoria para o meu que eu encontro, iu. Beba! Abli! Lega! <risos> Qual o abuso? Pense com muita chiquita, se não dá assim é come <risos> <risos> Ei, Tami! Ei, ei caso que não tá horrível, não tá costumando dormir embora de... Vamos, a mestre, investigar. Ah, é o well, bumbino! Se caminha, me casa me cerca de expas. E eu como que você pode no se você sabe fazer, ok. De que hey, Ei, muito Ela vai ter em câmara, a mim. pergunta, um, está arrumando Não, não, meu irmão, diga. Não, não, não. Posso me tá mener, mener um swing de outro. <risos> swing de outro? Não, uh -huh. não. Você quer que você tenha um de Como o quer que você tenha um pouco de tempo? Não, não, Jack, você está <risas> Ah, que não me Não, não, não. você Eu Eu me Eu Eu Nunca vos dá-me ir assim aqui. A má que é que tipo de henne na cena não está existir. É pobre mocha. É Gaia joão com nota suiú. Está castigo, não? Permite-lhe a polícia. É não me tá é ser anaca americana. É isso aí? É? É? Ah, não, não, não. Está com gosto participando, participar Basic da Trim. Ah? Bom dia. Bom dia, vender. Nós temos um sistema novo para água e corriente, então me está passando de casa na faculdade. Bom, vamos um ver no cinema e me uma dor em casa. Ok. Bom. Jack! Jack! Já! Yeah. Wow, tem, tem um senhor que me conta lá com a água e, e corriente aqui. Você chega! Pronto, entra numa. Tchau. Eu vou de casa e dou em casa um Ah, Frau, o não é? para você me conheci, Sim, sí, não, não, sei, não. não... Muito a e cheira, Ah, tinha três semanas, Mas cabe trabalho aqui na América. não, imensura, não é? Não, e foi de suerte então. Sim, sim, suerte da de vida, não? Não, não foi de suerte, sim, Boa tarde, não? Claro. Serena Bruna. Tá, já estou lá. Nela nossa base é sistema novo para Antônio sistema vai um par pergunta um tique personal, um